o que pensar, né, eu, Prontinho, já passei mais. Desinfetando de, de as de minhas bancadas. Se não sair, é porque. aí ah, também não. Aí é o chão. <risos> Cadê meus bebê? Cadê os bebês de papai? Ih, neném gostoso Cadê o Rex, a Lara? Cadê? Cadê Magali? Ixi, olha que ela tá subindo Pai, você virou gato. Nossa Deus, ó. Ixi! Ixi! Vai cair, neném! Você vai cair daí! Ixi! Você tá ensinando? Você tá educando mal seus filhos, riqueza. Você tá subindo em janela, riqueza. Vai lá educar isso, riqueza. Educa isso aí, ó. Tá brigando. Edu, que é isso, riqueza. É vai lá. Aí, ó. O Rex e a Magali tá brigando, ó. Aí. Ixi. Ó, vai cair. Um, oh, meu Deus. Ô, Jenny. Jenny, filho. Jenny. Ô oh, Jenny! A Jenna tá aí, viva! Cadê é pra vir aqui fora arrumar o tijolo? Vai cair em cima da cabeça dos cachorros. Cadê a Jenny? Põe aqui, ó, no canto. Nossa Deus, vocês têm que virar a mata o cachorro. Quase virou em cima deles, tá bem que eu vi. Sai. Olha só com meus nenhinhos, gente. Ah, não, sai, Sai, sai, sai, sai. Ih, meu filho. papai tem que ter paciência com os nenhinhos. Oh, meu pai. Tem que ter paciência com os nenhinhos, gente. Ai, gente. Olha <risos> <risos> o Rex. Olha o Rex. Ah. Que, uh, uh, uh. que bagunça. Que bagunça. Que bagunça, Jesus! Que bagunça é essa? Ixi! Apelou! apelou com você, Todd! É! Fazendo graça, Todd! Ei, nego! Você tá ensinando mal, seus filhos! Que é subindo! Você não é, é gato não, nega, você é cachorro, oh, olha, olha a Lara, a ah, Magali, é Magali, você virou gato, você tá subindo agora nas coisas, você é cachorro, gente, é cachorro, gente, é cachorro, gente, né? gato não, é pra ficar subindo em, em parede, subindo, olha, Ô oh, gente, essa cachorra já caiu daqui de cima, aqui no chão, ó. Ela caiu em pé, só que o Todd caiu, bateu o bumbum. Esse Todd aqui, Ai, oh, você não pode vir de janela não, meu filho. Cai, neném, cai. Tá chorando aqui, Maria. Por quê? Querendo alguma coisa. carinho, Comida já comeu bastante. Esse cachorro é malinho. É malinho, é Igual o menino pequeno, malinho, olha. Ixi, é malinês. É, é, esse é que é cachorro. É malinês, amare. <risos> você teve fim, riqueza. Agora você fica malinando com você. Pois É. Ela não, pode, ela não pode ficar na casa, que com o Rex, vai lá e malena com ela. Com, com, com, morde a orelha dela, pula em cima dela. Ah, <risos> que é isso? Tá batendo nela. Ah não, tá chorando, quer subir. Tá chorando, Lara. Não é chora, Lara. Não é chora, Lara. Cadê a Lara? Olha aqui. Olha, amor. Olha, bebê. O que você tá chorando? O que, que foi, meu bebê? Sola, bebê. Papai. Oh, Toma. Que carinho. Que carinho. Que é, é, meu filho. Olha o outro. Olha o outro dormindo. O que você tá fazendo aí, Rex? Rex? Rex Nem como